Hoje é mais um dia da Egrégora Quântica de Cura das 19h às 19h30. Eu, juntamente com minha esposa, Aveline Carvalho, estaremos emanando a vibração elevada da técnica de reprogramação quântica celular. E temos dois bônus muito especiais para acelerar ainda mais o seu processo de autocura. Um eu falei a semana passada, que é a vibração ronronar do meu gatinho Alegria. Eu mostrei as evidências científicas do ronronar do gato ele tem uma frequência de 20 a 140 hertz, que atua na regulação da pressão arterial, é, os donos de gato reduzem 40%, é, os ataques cardíacos, ele atua também aumentando a sua, imun a sua imunidade, restaura fraturas de ossos, dores é, dores articulares, é, também aquelas pessoas que têm problema de dispneia, falta de sono, né, perda de respiração durante a noite e muito mais. Tá? Além disso, a Eveline Carvalho vai estar fazendo uma avaliação completa, comentada para todas as pessoas que se inscreverem hoje. Ela vai, ela vai medir, avaliar o seu nível de saúde, o seu nível de consciência é, e também os seus sete chakras. Vai gravar um áudio é, mandando para você qual é o ponto de atenção que você deve ter para elevar ainda mais a sua imunidade e ativar a autocura dentro de você. Então, às 19h30, aguardamos vocês. É, invista em saúde, invista em autoconhecimento, invista assim, em se empoderar, porque a cura habita dentro de você e na, e na natureza e a egrégora potencializa isso.